Olá, somos integrantes do projeto de pesquisa de Direito à Patente e Intervenção do Estado, o caso das doenças negligenciadas. Este projeto encontra-se inserido na temática central do grupo de pesquisa Argumentação, Direito e Inovação, cadastrado junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Para se interpretar criticamente o sistema jurídico de patentes, vamos utilizar a crítica de Bankowski ao legalismo. A importância do presente trabalho consiste na necessidade de se formular uma estrutura teórica capaz de compreender, a partir dos elementos oferecidos pela complexidade do real, os problemas jurídicos derivados do processo de patenteamento de produtos farmacêuticos e seus respectivos impactos sociais. A presente pesquisa questiona o grau de efetividade existente na relação entre a concessão de monopólio ao inventor e o fundamento constitucional de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico observando, especificamente, a repercussão dessa lógica no processo de patenteamento de produtos destinados a combater as doenças consideradas negligenciadas, como, por exemplo, leishmaniose, esquistossomose e doença de Chagas. Para o presente estudo, optou-se pela realização de um estudo de caso com a doença de Chagas. É relevante observar que esse estudo de caso visa uma apreensão da realidade em profundidade, sem que haja qualquer pretensão de generalização empírica para as demais doenças. Uma das razões de ser, no sistema jurídico de patentes, é a sua promessa de estímulo à inovação. Contudo, é possível perceber, na literatura da área da saúde, poucos produtos destinados ao tratamento da doença de Chagas, e os que existem provocam fortes efeitos colaterais. Assim sendo, a pergunta de pesquisa que se levanta no presente trabalho é: qual seria a razão predominante? para o arquivamento de depósitos de pedido de patente no caso do dente de chagas, metodologicamente, a investigação se sustenta de maneira complementar, tanto em elementos qualitativos quanto em elementos quantitativos. A partir da análise de traços de significação e da realização de inferências no modelo proposto por epstein King, fazendo uso de fatos conhecidos para que se, se possa aprender sobre fatos desconhecidos, utiliza-se o método empírico-analítico para se analisarem dados da realidade, como os depósitos de pedidos de patente. Para a coleta de dados sobre a doença de Chagas na base do NPI, foi acessada a página oficial do Instituto, e ao lado esquerdo da página, foi efetuado o seguinte caminho. Clicou-se na opção Serviço, e depois foi selecionada a opção Patente, e na próxima página, foi selecionada a opção Busca. Na página seguinte, foi efetuada a pesquisa de maneira anônima, sendo pesquisador redirecionado à página consulta à base de dados do NPI. Após isso, foi digitado Chagas no campo de busca, sendo marcada a opção Resumo, que permite o alcance do maior número de depósitos de pedido de patente possível. Como resultado alcançado até o momento, constata-se que, em um universo de 71 depósitos relacionados ao combate à doença de Chagas, 20 depósitos foram arquivados e, destes, 11 o foro por não pagamento da retribuição anual, hipótese prevista no artigo 86 da Lei de Propriedade Industrial. Todavia há, ainda, se analisar documentalmente os despachos exarados pelo NPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a fim de se verificar o impacto disso na ausência de desenvolvimento de produtos para prevenção e cura da doença de chaves. Essa pesquisa exploratória foi elaborada e desenvolvida pelo professor Marcos Henrique Feres orientador do projeto, e pelos bolsistas de iniciação científica André Leandro Monte Pinto e Jaqueline de Oliveira Moreira. Muito obrigado e até o próximo trabalho!